Olá! Para fazer um espectroscópio, vamos precisar de uma caixinha de creme deital. Primeiro, vamos recortar essas duas abas maiores com a ajuda de uma tesoura. Agora, precisamos fazer uma fenda para que entre luz. Os... Vamos passar fita isolante, de modo que fique uma fresta de 1 a 2 milímetros. Primeiro, vamos passar fita aqui, para que essas duas bordas fiquem presas. Agora, vamos passar fita isolante nesses lados, formando uma fenda. Do outro lado, vamos precisar de um quadrado. Com a ajuda de uma régua e uma caneta, vamos fazer um quadrado de 2 cm de lado. com estilete, vamos retirar essa parte. Também vamos precisar de um CD para este experimento. Com a tesoura, vamos cortar um pedaço. Agora vamos separar as partes do CD, pois iremos utilizar apenas esta parte. Iremos precisar retirar toda a camada metálica. Para isso, iremos precisar de um pedaço de fita, colar no CD e retirar essa parte metálica. Com a tesoura, vamos cortar um pedaço um pouco maior que o quadrado feito. Vamos colar este pedaço aqui. Mas antes, vamos passar fita isolante para que essas bordas fiquem presas. Vamos encaixar o pedaço de CD aqui. É importante notar que a borda do CD precisa estar paralela à fenda. Assim, vamos encaixar nesta posição, com a borda do CD paralela à fenda, e vamos fixar com fita isolante. O seu espectroscópio está pronto. Verifique se todas as laterais estão vedadas. Para testar, aponte a fenda para uma fonte de luz e observe o que acontece por aqui. Agora vamos observar a formação de espectros para cada fonte de luz. É isso, pessoal. Obrigada.